Ano passado eu fiz um vídeo, que provavelmente ninguém viu, sobre as bowheads e como elas são vantajosas de se comprar no lugar de uma cabeça hidráulica e tudo mais. Mas hoje, como eu sou uma pessoa muito contraditória, eu vou tentar explicar o porquê você precisa também de uma cabeça hidráulica muito boa e de um monopé bolado, que isso vai ajudar pra caramba no seu trabalho. Pra quem não tá familiarizada, monopé é esse treco aqui. Um pedaço de ferro, basicamente. E tem essa outra parte aqui também. Eu vou chegar lá, eu vou falar sobre tudo. Provavelmente algumas pessoas devem estar se perguntando agora. Ah, mas por que, que eu preciso de um monopé de qualidade e de uma cabeça hidráulica? Eu só tenho um monopé em casa, que eu comprei da China. E é exatamente aí que mora o perigo. Mas pra exemplificar bem, eu vou contar uma história agora. Que eu espero que não seja extremamente entediante. Pra quem não sabe, eu edito há mais tempo do que eu filmo. Cerca de um ano e pouco a mais. É, e nesse meio tempo eu editei muito casamento. E assim, eu, eu peguei muita coisa ruim, peguei coisas boas, mas sempre tinha uma parada que eu ficava pensando quando eu via alguns movimentos de câmera: Isso parece amador. E quando a sua filmagem parece amadora, nunca é uma coisa boa. Eu vi os movimentos meio. <risos> tortos, dando uma balançada, uma câmera que nunca estava muito estável. E eu vi isso com tanta frequência, que eu comecei a pensar que isso era normal, que isso era o padrão de qualidade para se trabalhar com casamentos. Porque assim, por mais que eu editasse muito, eu estava muito para as mesmas pessoas. Não que não tivesse coisa boa, eu, eu editava coisa boa também, eu pegava muita filmagem que era padrão, só que sei lá, 80% delas tinham esses problemas absurdos de estabilização e suavidade nas imagens. Eu via que era a maioria e pensava, ah, deve ser assim que funciona, né, sei lá. Até o dia em que eu comprei a minha DSLR, a minha Canonzinha 70D. Descanse em paz, minha querida. No meu primeiro evento eu cheguei lá e me botaram para trabalhar com um cara que já estava trabalhando na área há 15 anos, se eu não me engano, um bagulho desse. E além dele ter me ensinado muito do que eu sei hoje sobre filmagem, ele tava usando um monopé exatamente igual esse que eu tenho, um da Benro, cabeça S4, modelo A48F, se eu não me engano. E eu, em contrapartida, tava usando um monopézinho, merdeiro que eu peguei emprestado pra poder trabalhar. Fazendo minhas imagens meio balançado, mas com aquele pensamento de, ah, quer saber? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Aí esse cara chegou no evento, olhou as minhas filmagens, me entregou a câmera dele e falou, faz de novo. Aí eu fui fazer e assim que eu peguei e fiz o movimento, eu entendi porque que eu precisava daquele monopé na minha vida o mais rápido possível. Daquele momento em diante eu percebi que equipamentos não necessariamente fazem a tua filmagem boa, mas eles ajudam muito a melhorar a tua filmagem. Você com certeza poderia fazer imagens cinematográficas só com uma T3i e uma 50mm. Não teria problema nenhum. Mas quanto mais equipamentos de qualidade você tiver, mais fácil fazer essas imagens se torna. Enfim, história terminada, explicada, eu preciso começar a falar sobre o monopé. E eu vou começar a falar sobre a cabeça hidráulica, que é essa belezura aqui. Uma cabeça hidráulica funciona por eixos. Existe o eixo X e o eixo Y, que o X é na horizontal e o Y é na vertical. E a cabeça, ela tem uma trava para cada um desses eixos. Esse aqui é o eixo da vertical, que ele solta a cabeça e você pode fazer outro movimento. E esse aqui é o eixo da horizontal, que tem uma parada aqui embaixo, que é uma bolinha que ele vai mexendo. Não sei se dá para ver que uma ideia está aqui mexendo. Toda cabeça hidráulica também vem com um plate de tamanhos e modelos diferentes. É, é bom sempre você guardar esses plates para usar com as suas cabeças. Mas sim, se você também quiser comprar um plate de engate rápido para substituir todas elas, você também pode. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo para complementar esse. E a última coisa, mas não menos importante, de uma cabeça hidráulica são as travas. No caso dessa cabeça aqui tem duas, mas aquela que eu tô usando ele tem uma só. Uma trava serve para quê? Como o nome já essa serve para travar o plate e consequentemente a câmera. Aqui eu destravei essa e destravei essa, que é esse botão aqui. Quando esse botão está sem ser apertado, a cabeça não sai. Ela pode virar e fazer o diabo que ela não vai cair. E essa outra trava, é para prender ela. Agora não importa a força que eu faça, ela não vai sair. Agora vamos falar do corpo do monopé, que não vai dar pra ficar mostrando na tela porque ele é grande. Diferente da cabeça hidráulica, ele não tem muito o que falar, na real. Ele é um corpo de metal, levemente pesado, até pra dar uma estabilidade melhor, uma segurança melhor, quando você estiver segurando, com três travas de altura. Basicamente igual um tripé mesmo, ele tem aquelas travas de altura, você pode regular na altura que você quiser. Mas pra mim o um ponto chave de qualquer monopé é o pé de galinha, que é essa parte aqui. Nem todo monopé tem um pé de galinha e nem todo pé de galinha que tá no seu monopé é bom. É, o que que eu costumo olhar quando eu vou ver um monopé e eu quero saber se o pé de galinha dele é bom? Se ele tem uma trava, essa trava, a travinha vermelha que tá aqui. Essa trava é o que vai fazer o teu monopé valer a pena ou não. Por quê? Essa trava deixa o monopé funcionando de duas formas diferentes. A primeira é a forma solta, quando essa trava tá pra cima, que você pode fazer movimentos com o seu monopé. O outro modo do monopé é o que eu chamo de modo cerimônia, que quando você puxa essa trava toda para baixo, o monopé não mexe. Ele não mexe, ele não mexe. Ele fica em pé pelo tempo que você precisar. Agora falando do monopé no geral, como já deve ter reparado, não é difícil não um monopé. Ele tem dois eixos, para cima e para as laterais, tem o um modo solto, que você pode mexer e fazer o que você quiser, e tem o um modo preso. É um equipamento simples que vai mudar a vida de quem trabalha muito com isso. Mas sim, se você já tem a sua câmera, você já tem a sua lente e está pensando no próximo passo, eu realmente acho que o próximo passo que você tem que tomar é comprar um monopé. Bom, um monopé de verdade, porque isso vai incrementar muito a qualidade do seu trabalho, muito. E se Deus quiser, você não vai ter que fazer aqueles trabalhos amadores que eu comentei no começo do vídeo. E complementando o que eu estava falando sobre comprar o um monopé depois de comprar a câmera e a lente, é, provavelmente vai ter alguém pensando: não, mas por que eu não compro logo um gimbal, um crane 2, um crane plus?". Você pode comprar. Com certeza, mas um é mais caro, dois é complicado de usar, três dói o braço, quatro é o quase o triplo do preço. Eu comprei o meu gimbal dois, um, um ano e pouco depois. Comprei meu gimbal um bom tempo depois e eu consegui me virar muito, muito, muito, muito bem só com esse monopé. Então, assim, tem que botar sua cabeça no lugar. Você precisa de um gimbal de três mil reais. Ou você prefere comprar um monopad mil? Aí é contigo com o teu bolso. De um desses dois lados da tela vai estar aparecendo nas redes sociais, tanto minhas quanto das estaca zero. Você pode dar uma olhada lá para acompanhar os nossos trabalhos e ver quando vai sair um vídeo novo. Eu sou o Jota, esse foi o JFX e até o próximo vídeo. Inclusive olha só que maneirinho, ó, ó. Chegou essa semana no Correio, meu bonequinho Blanca. Deixei ele ir atrás para aparecer, não sei se apareceu ou não, mas ele é bonitinho, ó. Brasileiro, brasileiro raiz, maluco é verde, solta a raio. Brasil.